Galera, a nossa vida toda a gente comeu formiga, quando era menor, não sei se já aconteceu com vocês, o meu irmão ele me enganava e quando tinha formiga no pão, ele, olha, pode comer, ah, não, formiga, faz bem pra vista, deixa com os olhos claros, galera, você não tem noção a quantidade de formiga que eu comi na minha vida pensando que eu ia ficar com o olho claro, tá? E o pior, quando eu não queria comer, ele pegava o pão e tostava o pão, comia formiga tostada. Comer formiga tostada. E eu acreditei por muito tempo, já foram feitas pesquisas e a formiga não faz bem pra vista, tá? Não faz bem, não tem nada. Então para de comer formiga, para com isso. Deixa a formiga lá fazendo o trabalho dela, que ela tem outros trabalhos. Deixa que a gente explica.